Cada dia que passo sem ter uma comunhão com Deus, é um dia desperdiçado, um dia perdido, um dia que deveria ser esquecido. Todas as vezes que priorizo os meus afazeres, deleito-me nos meus prazeres, estou limitando a minha vida à efêmera estadia neste mundo. E por mais intensa que esta ou seja, tudo passa em um só segundo. Não que seja errado aproveitar a vida, torná-la mais aprazível, mais querida, mas o que é a vida senão um pulsar de um coração? E nunca saber quando... Este coração há de parar. Como diz o velho ditado: a vida é curta, o melhor é aproveitar. Mas que proveito pode haver neste pleito? Já que ninguém é perfeito? A natureza humana, infelizmente, já nasceu cheia de defeitos? Temos o direito de escolher a maneira que bem que desejamos viver mas é imprescindível entender que, ao priorizar a efêmera vida, a condenamos a perecer. Se um dia estamos alegres, no outro estaremos tristes. Jamais devemos nos esquecer que este mal existe e insiste em frustrar os nossos sonhos nosso projeto de vida e por mais que queiramos viver, não passamos de um momento fugaz. Sonhamos tanto com a paz que tão abstrata se faz, já que a felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. É o que diz uma antiga e brega canção que certamente tem a sua razão. Jamais houve felicidade crônica, habitando dentro de um coração. A quem diga que sempre foi feliz, a quem acredite no que está, no que esta pessoa diz. Mas a felicidade é só um tópico futuro, invisível por detrás do muro. Sei que existe um momento para ser feliz, para viver, cantar e dançar. Mas normalmente os momentos normais eu sei que isto é redundante demais, mas ser feliz constantemente, dioturnamente, infelizmente, ninguém é capaz. O importante é viver sobre o paradigma da verdade, implementando a filosofia, a idoneidade, que atrelada à honestidade vive uma vida de verdade, sem ilusões. Sem falsidade Isto é estar acima de ser triste ou contente Pois isto sim, é ser inteligente Mas se quiser ser feliz mesmo Então seja subserviente aos princípios que Deus preconizou Ele é o autor da vida, pois tudo ele criou Aos que não creem nisto então nada posso fazer, a não ser ficar triste por não poder compreender que aquele que acredita em Jesus sempre andará na luz, já que Jesus é a luz, o caminho, a verdade e a vida. E neste mundo de incongruências, com as mais terríveis consequências, que pouco nos faz sorrir. Muito nos faz chorar, por isso é imprescindível acreditar que a vida é apenas um estágio, um ágio que nos cobrará o futuro, um preço alto a se arriscar, pois já que depois da morte já foi homologado a sorte. Existem os que se perdem no abismo tão poucos encontram o seu norte.